Ronaldo Santos, é isso mesmo, é um absurdo, meu irmão, é um absurdo que realmente a população não perceba, não pare, não pense, não faça, não faça nada, apenas pacificamente assista a tudo, vendo ser deteriorada toda a sua razão de viver, a sua legitimidade de existir, não é verdade? Tudo aquilo que um ser humano tem direito. Carlinha Duas, Silvinha de Souza, Marcos Franciados, Lima, mandaram matérias para nós, obrigado. O robô também aprende. Inteligência Artificial resolve cubo mágico em 4 minutos. Olha lá. O sistema da Open Inteligência Artificial usou um computador para simular aprendizagem reforçada por uma série de mudanças de ambiente e de obstáculos, que um homem de QI médio levaria 10 mil anos para completar. Robôzinho pega o cubo mágico, e agora ele vai rodar para um lado, rodar para o outro, até o Cubo Mágico ficar nas cores padrões, né? Eu também gosto do Cubo Mágico, eu brinco com isso, olha aí. Eu também gosto de fazer uma brincadeira com o Cubo Mágico. E o Robozinho lá fez o Cubo Mágico em quatro minutos. Está mais lento do que eu. Eu consigo, certamente, em dois minutos e meio, por aí assim. Não é, Eduardo Noxville? Aquele abraço, irmão. Obrigado. Que fazer parte também do grupo de pessoas que também... É, é inscrito no canal Meu amigo Lion fazendo uma boa ação Alô Lion Freitas, meu grande amigo Um abraço do Rubão Depois eu leio, daqui a pouquinho eu leio a tua, tua mensagem A Sony demite vários funcionários no mesmo dia em que anuncia o Playstation 5 Joana, João Cristóvão de Melo Júnior Muito obrigado, muito obrigado mesmo Olha aqui O Playstation é um equipamento que está na casa da maioria ou da grande parte dos brasileiros que tem um jovem dentro dela. E o lançamento do Playstation 5, na verdade, vai trazer um rio enorme de dinheiro para a empresa. Mas, misteriosamente, com toda essa demanda de pessoas querendo comprar, comprar o Playstation 5, na contramão, dentro de uma realidade, olha bem, na contramão, sim, dentro de uma realidade alienatista ou alienada, da realidade da Matrix, e não de fora da Matrix, tá certo? Dentro de uma realidade da Matrix é algo na contramão, já que vai lançar um novo Playstation e vai vender mais que banana na feira, deveria, pela lógica alienada, pela lógica dos alienados, deveria contratar mais gente para fabricar bastante Playstation. Ou seja, a demanda cresce, a produção tem que acompanhar, não é verdade? A procura aumenta, a produção também tem que fazer mais e mais aparelhos. Seria a lógica, se o mundo fosse azul, as borboletas passeassem sobre as flores e o mar desse sempre a sua cor azulada para que nós vêssemos. Ou seja, se as coisas fossem como cantou o Neil Armstrong, ou Louis Armstrong, Louis Armstrong, né? no The Wonderful World... Aí sim, o um mundo maravilhoso, mas o um mundo maravilhoso é uma utopia. A realidade é outra. A contramão, neste caso, é a via correta da estrada. É que eles não estão preocupados com mão de obra para fabricar nada. Foi tempo. Por isso, você que está desperto da Matrix, compreende isso aqui e não vê nada demais da na matéria. Não é verdade? Você vê? É natural, é normal. A Sony vai demitir vários funcionários no mesmo dia em que anuncia o PlayStation 5. Playstation 5 vai dar muito lucro para a Sony e os empregados que não, é, é, não representam praticamente nada né, para a produção desse maquinário todo, vai ser expurgada, vai ser colocada no olho da rua, porque simplesmente também isso faz parte da agenda global, colocar todo mundo na rua. Inteligência artificial... Os possíveis impactos dessa tecnologia no mercado de trabalho. A matéria do Jornal Nacional. Possíveis impactos dessa tecnologia no mercado de trabalho. Aí nós achamos que a matéria vai falar que a inteligência artificial vai tirar empregos. Só que a matéria é para dizer que a inteligência artificial vai gerar empregos. <risos> aí, não tem, aí não tem estrutura não, hein? Olha aqui. Desde a primeira revolução industrial no século XVII ou XVIII, máquinas substitui o trabalho humano, mas foram surgindo novas fábricas e também novos empregos, que antes não existiam. Então, é uma matéria da televisão, não para dizer a verdade, que nós seremos obsoletos, não será mais necessário os nossos labores, a, o nosso aluguel de braços e da vitalidade nossa em favor dos senhores do mundo, e também que não, é, é, não será necessária a existência nossa por consequência disso. Não, a matéria vai dizer que a, a, a inteligência artificial vai gerar novos empregos, viu? Sim, uma minoria. Qualquer revolução industrial, qualquer modificação nos parâmetros da mão de obra, do trabalho, da relação trabalhista ou da necessidade de empregados, Ronaldo Santos... Vai culminar exatamente com a mesma coisa. Vai culminar com mais tecnologia, menos necessidade de seres humanos trabalhando. Agora, que gera novos empregos, gera mais um emprego para cada 100, 200 ou 300 postos de trabalho que acabaram sendo jogando por terra. O exemplo mais claro disso, e você pode notar isso, Alderbaran M. Obrigado por estar aí se estreando. Você pode notar isso no trator. Quando o trator apareceu na agricultura, ele tirou o emprego de muitos lavradores, mas deu emprego para uma pessoa, o condutor, o motorista, o operador do trator. O operador do trator não existia, esse cargo foi criado pela, pelo advento do trator na lavoura. Mas com isso, quantos camponeses foram mandados embora? Então, é um claro exemplo de que tecnologias é, que deixam de fora a necessidade de seres humanos... Ela é nociva, sim, para o trabalho. Não adianta a rede esgoto, a rede podre, não adianta a Rede Globo, o Jornal Nacional, vir fazer uma de faxineira faceira, tentar limpar a sujeira dos senhores do mundo, porque não vai conseguir, pelo menos na mente, de quem não está mais alienado, né? Um abraço para o Wilson da TV, diretor do emissora de televisão no Rio de Janeiro, amigo do Rubens, que hoje fez contato, depois de muito tempo que a gente não se falava. Um abraço, irmão! Celular do Google melhora, melhora, melhora, palavra melhora. Final de semana com tempo ruim, vai chover. Final de semana promete um tempo ruim, chuva no litoral norte. Tempo ruim para o final de semana, ruim tempo, Deus fez, tempo, tempo Deus fez, ruim. Deus faz, é ruim. Inteligência artificial melhora. Celular, celular lixo do Google, celular lixo do Google melhora. Zoom com a inteligência artificial, então a, a inteligência artificial ela serve para melhorar, tá entendendo, seu doutor Max. A inteligência artificial do Exército Brasileiro recebe medalha. Medalha. A medalha sempre foi um objeto de se condencorar numa... Geralmente ligado a uma cerimônia maçônica, mas condencorar seres humanos. Medalha, quem recebe até agora, são seres humanos. Sempre foram seres humanos que receberam medalhas. Não é verdade, Canal de Deus? Obrigado, canal de Beijo por se inscrever. Sempre a medalha, um abraço para meu amigo Vanzan Rob, sempre assistindo a gente. Obrigado, Vanzan, meu piloto de, de, de, de, de drone, né? o melhor piloto de drone do Brasil, um dos melhores do mundo. Meu amigo Vanzan Rob, aquele abraço. Olha aqui, ó. É, Max, a inteligência artificial do Exército vai receber medalha. Isso não é gente. Mas é uma forma de tentar trazer para a mente doentia do alienado ser humano, ser humano, que inteligência artificial, robô e essas porcarias, tem conotação humana. Não tem como a gente admitir que isso seja inteligência. Primeiro que inteligência só nós temos. Não tem como negar isso. O pai colocou inteligência só no ser humano. Mas deram o nome de inteligência artificial justamente para desvirtuar a verdade do Criador, que só nós, seres humanos, somos inteligentes. Embora uma boa parte do gado seja burro para Dedéu, que não consegue enxergar um palmo diante do nariz e não percebe o que está para acontecer nessa situação nefasta, quando tudo isso está dentro da agenda global. Obrigado, Ronaldo Santos, pela força. Obrigado, Laios Freitas. Obrigado, Gilda, João Cristóvão de Melo Júnior, Beatriz, minha queridíssima. Obrigado, Paulo Lopes, Vinícius Quaresma. Obrigado, Rosane Noronha. Obrigado, Vandinha. Obrigado, Jonathan Souza. Obrigado, José Guilherme, dias finais, do princípio do fim. Muito obrigado a todos que colaboram com Verdade Oculta. Robô policial ignora pedido de ajuda de uma mulher nos Estados Unidos. As relações humanas, elas são deixadas de lado, acontece uma tecnocracia, coisas frias, sem alma, sem sentimento, passam a lidar com o povo. é Agora você pergunta o Ronaldo Santos, Jean de Barro, pergunta, é, é, é, é, Rogério Manso, pergunta, olha para cá, pergunta, por que será que eles, num processo de lavagem cerebral, inaltecem inteligência artificial Enaltece é, robô, enaltece as porcarias da tecnologia, colocam é, como se endeusando essas coisas e menospreza o ser humano cada vez mais. Por que será? Para que o povo veja essas máquinas como ser humano. Mas isso não é ser humano e nem é bonitinho e engraçadinho, não. Isso são máquinas terríveis. Estão máquinas adversárias da gente, a favor do sistema. Por que o Ruben chega à conclusão pessoal de que as máquinas são nossas adversárias, essas máquinas, no caso? Porque elas estão a serviço do Estado, estão a serviço do sistema. E o sistema é contra nós, logo, é claro que essas máquinas também são contra nós. Segundo autoridades, tecnologia tem função de monitorar os registros possíveis de infrações por meio de uma câmera. Ou seja, a mulher pediu ajuda ao policial roubou e o policial roubou e ignorou. E aí, é claro que dentro da lógica deles, o Creito Borelli, é, é, dentro da lógica deles, esse, essa porcaria desse lixo aqui, ó, que coisa horrível. Parece até uma bala, né? Aquele, aquela cápsula de revólver com a... com o um projétil na frente, não parece? Uma bala de revólver? Parece, cara. Então, é, ou então, aquele João Bobo. Mas esse lixo aqui, ó, tá certo? Isso aqui não é nada humano, não tem sentimento não vai ajudar ninguém, só vai fiscalizar a gente, só que as pessoas não percebem que isso aqui é contra nós na hora que esse negócio começar a perseguir a nós aí e acabar com a gente nas ruas vai ser tarde demais, não queira estar numa cidade nessa hora queira você estar no mato, lá no meio das cobras, no meio dos escorpiões é melhor estar entre cobras e escorpiões do que entre no meio desses aparatos aqui, ó esses dois aparatos, olha aqui, ó o aparato de ferro e o aparato de carne e osso também. Porque o aparato de carne e osso, na hora, fica a favor do aparato de ferro e contra você. Então, o perigo maior, nesta foto, não é o aparato frio, sem alma, de ferro e aço. É o aparato de sangue e carne, sem mente, de cerebrado, totalmente alienado. É o perigo maior, seja pequenininho, seja grandinho, seja menina, seja menino, seja novo, seja velho. Perigo maior ainda não é, certamente, o aparato é, é, eletrônico de carcaça, de plástico, esse lixo que está aqui. O aparato pior ainda é o, o, o aparato de carne e osso. E disso eu não abro mão, disso eu não tenho dúvidas.